E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com o Hand Simulator Survival um Simulador de mão, só que modo sobrevivência E como eu sou um lixo em modo sobrevivência, nós estamos contando aqui com a nossa participação Nosso amigo Gustavo Lego, diga o lá Gustavo O <risos> O Gustavo já está no clima do jogo E vamos lá, o, o título diz tudo, é o um simulador de mão Olha tá ali o cara peladão no fundo né a gente nem começou nada. Não, não é o cara, não é o cara, é o Saitama. Saitama suado, né? Muito bem, tá ali as barrinhas de é, vida, fome, sede e estamina. Né? Aqui é o um cenário muito Temperatura. belo. Né? Temperatura também. Aqui tá o Gustavo, né? Suado, tá mexendo na mão já. E é isso, simulador de mão é exatamente isso. Olha lá, a gente mexe a mãozinha pra uns lados, pro outro. Abre e fecha mexer os dedinho ó oh. isso aí vamos comentar me derruca, me vamos comentar gustavo aqui <risos> ou não né também então, a gente tem que encontrar aí recursos né para sobreviver a primeira coisa que a gente vai procurar é a pedra a gente se reúne aqui nessa palmeira gusta palmeira homem. você já achou o coco Olha só, que coisa incrível esse jogo Você já achou madeira É um jogo com gráficos incríveis, como vocês podem notar A gente já tomou aqui um dano dentro de uma cobra Um dano no meio do mar Faz parte, né? Tô com uma dificuldade, Gustavo De conseguir pegar os itens Aí... Onde você tá jogando os itens? Edson? tudo junto, joga as madeiras tudo junto. É, mas eu não, não sei onde você tá. No, no spawn. Tenho certeza disso? Porque eu tô olhando aqui no coqueiro e você não tá não. Que coqueiro? Tá em outro coqueiro. Não, é. Aqui, ó. Madeira, madeira? Coloca madeira naqueles montinhos ali, ó. Não, não. É muito difícil. É muito difícil controlar a mãozinha. Se não tá dando certo. Gustavo quebrando coco. Eu vou pegar um aqui para comer, viu? Tá com fome já? Já. Meu HP tá baixo ainda que a cobra me picou. Agora tudo que a gente tem que fazer é levar o coco até a boca. Aí.. Melhorou um pouquinho o HP. Olha essa mão. Que coisa tem. <risos> Cadê a pedra? Cuidado, tem. tem tigre, se eu não me engano. Tem um tigre miau. Tem um tigre de minha Tem uma pedra aí. Achei o tigre é, tá Vamos fingir que a gente não achou o tigre Vamos com calma, muita calma Eu achei que era meu amigo deitar no chão, mas era o tigre <risos> Bom, o tigre Bom, aparentemente o tigre não que... corre e desaparece depois de alguma certa distância É muito calculado. <risos> essa madeira aqui vai durar uns. Bastante tempo, essa fogueira, hein? Não. Pior que não, né? Pronto, tá feita a nossa. Nossa vida. Se eu, segurar o... Se eu segurar o coco, não ajuda? Ajuda, mas não precisa. Ai. Já tá manjando os paranoínios, sabe? Afasta aquela madeira ali do outro monte. Aquela que a fica... madeira deixa longe. Ah, aqui tá mais fora. Aquela aqui. Essa aqui, ó? Tá. Empurra ela pra longe. Aqui é um pouquinho mais afastado. Cara, é meio complicado isso aqui né? Vai ficar aqui, ó. pronto É bom que a gente, praticamente o vídeo todo, olhando a sua mão, né? Mas o jogo é sobre isso Olá, ele está se alimentando Não é só bater uma pedra na outra? Eu estou tentando <risos> Acho que a gente chegou um pouco o trabalho do estômago é muito ruim Aí, nossa, na meia hora que eu virei a câmera, pegou fogo eu tô... Sensacional, hein tudo Eu, tô... eu comi, na... <risos> eu tô morrendo de fome eu morri de fome Ah, Gustavo. Parece aí do meu lado. Vou ver lá o corpo. Não tá vendo o jogo aí? Não, não tô vendo você. Não, ele morre olhando pra cima, mas ele não consegue olhar pros lados. Olha lá a mãozinha. Tô vendo sua mão. O que estragou é que a cobra matou, acabou com o HP, não deu nem para sobreviver um dia Quer mais um round? Viu? Vamos tentar E o coco teleportou, foi pro limbo Putz Eu acho Ele que eu morreu. sei como é que faz o negócio do coco Tu morreu? Eu, não, não morri não, tô vivo Tem um corpo aqui Eee eu tive uma ideia vou ver se vai funcionar <risos> É verdade, tem um cara morto aqui <risos> <risos> Será que é teu futuro? Provavelmente O futuro eu vou... não vou que te avisar Aí Gustavo Tô vendo o coco Cadê você? Mas o bagulho bugou assim, no máximo Aqui, eu tô aqui o um gabu Eu segurei o coco com uma mão, é, isso aí mesmo que eu ia fazer Segurei o coco com uma mão Eu tudo aqui junto com esse coco aqui, ó E aí a gente pega o coco com outra mão Onde você tá fazendo coco aí? Na base? É, tem uns cocos aí perto. Eu já achei, tá aqui. Rapaz, você quebrou isso tudo já. Eu ainda tô quebrando primeiro. Mas deu certo, quebrei o primeiro. <risos> Vamos coletar agora a madeira. Bom, só porque eu não. Tava procurando mais coco e pedra, tem coco e pedra que faço. a fome matando. De novo. Não sente fome não, sabe? O que é isso? Eu até agora nem comi na... nem engenho na metade. Você não comeu nenhuma vez? Nenhuma. Não é possível isso. Eu já comi aqui dois cocos quase. É que o jogo no máximo, não consome mais coco então, Como meu personagem é morto de fome, eu vou pegar mais um, um coco aqui mais uma pedra é que inverno, os objetos saem voando Bastante atenção você faz uma fogueira. Vamos lá, Gustavo. Confia. Eu vi que saiu um foguinho. Agora. Olha! Olha! Fazendo... <risos> Aê! Muito bom. Agora vamos, tem que tirar uma foto. na o que acontece se a gente jogar coco na fogueira será é com, que é combustível combustível o que o cara tá mexendo <risos> <risos> vixe isso não é um bom sinal viu Tem um jeito que sabe, a gente vai ter que sacrificar ele. Vai ter que sacrificar ele. Ai ah, yeah. Beleza, consegui pegar ele. Tô bem. Não tem que sacrificar todo. <risos> Deixa ele aí. Ele... ele tá mais calmo agora. Agora tem um motivo pro PMG. A gente parar o pé dele com a mão Para de mexer o pé, cara Para isso. Você morreu já Para <risos> A cabeça dele serve de combustível Será que isso serve? tem Quebrei a fogueira, Gustavo, e agora? Não, pera, parece que pegou fogo na tábua, não parece? Não É, a coisa não vai bem Putz. Uma pena, né? Porque agora ela escureceu bem, viu? <risos> Cobre, e Tigre, agora deixa eu pegar aqui a minha. Ô, Gustavo, você me assassinou. Jesus, parça. <risos> o navio passando. Bom, e é assim que sobrevive numa ilha. Por a gente não dura 24 horas, né? Então a gente nem no videogame dá certo. Imagina na vida real. Só vou te mostrar o um barco. <risos> você tá mexendo. Eu vi o barco, eu vi. Ah lá o barquinho. Mas ele resgata a gente mesmo? Resgata. Poxa. Podia ter terminado muito melhor se não tivesse estragado a fogueira. Tá melhor, tá melhor vendo o barco agora? Agora a visão tá boa, é um baita de um barco. Eu te trouxe pro melhor praia. <risos> não, tá bom, chega, chega disso aqui. Eu vou, aí, eu vou encerrar aqui a gameplay tá? com essa visão esse aí cara, do gente. inferno. A gente vai encerrar por aqui. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal, nossos vídeos. A gente joga jogos indie como esse, essa excelência, <risos> Metroidvania e indicações. Se por acaso vocês quiserem deixar um comentário ou um like. Aí, tá vendo o barquinho bonito agora? Tô né? vendo, é o Titanic. Fica assim, pessoal. Dá tchau aí, Gustavo. É, o Gustavo tentou, deu quase certo. É, eu tentei, mas Tô fazendo tchau aqui, Tá dando tchau. A gente tá de ponta cabeça, mas. Vocês entenderam? Eu, eu, eu vou inverter eu que... no vídeo. No vídeo eu eu quero dar um remédio pra vocês. <risos> quero dar um remédio. É, a cobra acabou de ser. A cobra. Você vai se despedir? Não. Não, então tá bom. Fica assim, pessoal. Até o próximo vídeo. Ó. Viva a amizade.